E vamos à obra desta semana, vamos aproveitar para resolver um problema grave desta divisão, muito grave para mim, Sr. Carlos, que é esta falta de privacidade que temos no, na zona dos corredores para a zona de sala. No dia em que eu cá vim fazer a visita fez muita confusão, porque o, o pai da candidata foi do quarto à casa de banho e o viu senti um bocadinho que estava ali a mais, não é? Já, não, a, a parte da privacidade não está de todo resolvida. Então, resumindo, eu tenho que arranjar aqui uma divisória para este vão de 15 um metro e meio, que não é pequeno ainda por cima, não é? Então, tive a ideia de, no mãos à obra, vamos fazer uma porta de correr okay. para esta zona aqui. Para isso, eu trouxe duas placas de MDF de 80, duas calhas de Laurent Merlin, que vamos uni-las para ficar com a nossa dimensão total que precisamos e um barrote para unirmos, uh, dois barrotes neste caso, por causa da dimensão, para unirmos a calha ao teto, porque a medida da calha mais a porta, ainda nos sobrava assim aquele espacinho e tínhamos que combater isso, não é? Uh, acho que é isso. <risos> a, Rita, a Rita, de facto, pensou em tudo, mesmo em tudo. Uh, agora, isto é muito simples de fazer. Isto é uh, agarrar nos barrotes, fixar o teto, agarrar nas portas, uni-las, agarrar na calha, pôr no barrote e pendurar as portas, está feito. Só um pormenor. Temos que unir as duas, Sim. e você trouxe um, uma, um trouxe painel para as duas. Para unir as duas, as duas atrás. É, é muito simples fazer isto. Mãos <risos> à obra? Mãos à obra! Bom, o que eu estou a fazer é escariar o barrote. Isto porquê? Porque nós temos este parafuso. Significa que o parafuso também não é comprido, para nós não tem problema nenhum. O que vamos fazer é, para a cabeça poder entrar, depois de escariar vou furar o barral de uma ponta à outra com esta broca, de maneira que o parafuso passe e vá ao teto ser fixo com a bucha. Bom, as calhas já estão aplicadas certinhas e agora, como vocês viram, juntei estes dois painéis no chão, escolhi uma superfície direita para que não haja desnível nenhum e o que é que eu vou fazer? Vou com este painel que eu tenho aqui, vou, vou pôr um pouco de cola e depois com parafusos diretos vai ficar certinho. Bom, a nossa porta está praticamente pronta, já está unida e aprofusada. Só que, como vamos ter que pendurá-la e esta bandeira é relativamente estreita, o que vamos fazer é, para aplicar esta peça, reforçar a porta. Ou seja, aplicamos isto e depois aplicamos a peça.